Pessoal, nos revestimentos da cozinha, a gente vai assentar com dupla colagem, tá? É, no vídeo anterior eu falei que vamos ensinar três técnicas pra vocês. A primeira vai ser a dupla colagem. Aqui a dupla colagem vai ser feita com duas desempenadeiras da galo, pessoal. Essa aqui de 10 vai lá na parede. E essa aqui de 8 vai no piso. Ou vice-versa, né? Tanto faz. Uh, possa passar uma aqui e uma lá a ideia é que tenha duplo contato dois cordões, tá? e ali a gente vai começar a usar uma ferramenta não perde o vídeo outra coisa, vocês perceberam que antes de eu aplicar a argamassa eu peguei uma espuma, tirei o pó que vem da produção, tá? vem golpe de muratura importante tirar esse pózinho antes de aplicar a argamassa, beleza? lembrando, pessoal esse piso tem a seta voltada para baixo, tá? Então a gente vai assentar todas as peças com a seta para baixo. Para mim não perder a seta, eu pego um pouquinho de argamassa e coloco aqui no verso da peça para saber que é a parte de baixo do piso, tá bom? Agora claro vem é a parte legal. Fala pessoal. E aí pessoal, beleza? Colocar uma peça lá, pessoal. Tô usando um martelete vibratório que a gente importou. isso aqui é topzera. Tem seis regulagens. Tô trabalhando na segunda regulagem. A sexta regulagem é muito forte, muito forte. A segunda tá ótimo para trabalhar. E pessoal. Oh, peças de grandes formatos assim, Precisa de uma compactação, compactação né, De argamassa Estamos aplicando dupla camada aqui Fazer o uso do martelo vibratório E embaixo ali pessoal A gente está calçando as peças Igual no curso legistas. Coloco o calço um pouco maior Porque se eu precisar subir a peça aqui ó, Eu vou ajustando o calço para cima Beleza? Agora eu vou tirar esse excesso de massa aqui Dar uma ajustada e passar para o próximo vídeo para mostrar para vocês uma novidade aqui no canal. Beleza? Valeu!